E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Boss. E hoje galera, nós vamos dar mais uma continuidade aqui nesse nosso mapa steampunk. No episódio anterior, nós fizemos aquela, aquele balão dirigível ali, né? Tá ali em cima, ali flutuando, tá chegando na ilha com seus canhões e tal. E hoje galera, eu senti falta de, de uma coisa que eu sempre gosto de fazer nos meus mapas. Que é uma torre. E eu separei já esse lugar aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Separei esse lugar aqui para nós estar fazendo a torre, vai ser uma torre simples, pequenininha, mas ela vai servir como um farol e como um mirante também para ver toda a, toda a ilha e tudo que está ao redor da ilha né, tem alguma coisa chegando ou saindo. Então eu já marquei aqui o centro, aqui, essa bodega aqui, que é um quadrado 7x7, você pode ver que ela é bem pequenininha mesmo, porém ela vai ser alta, vai ser fininha e alta, e lá em cima lá vai ter umas coisas bacanas pra caramba que eu vou fazer. Então sem mais delongas vamos começar aqui com o tutorial dela. Eu vou começar ela aqui mesmo, ó, ela fininha aqui na base e aos poucos vai vai eh, engrossando. Ela vai ficando um pouco maior à medida que vai subir na torre, né? E para começar eu vou fazer já de cara isso daqui, é, colocar uns quadrados dessa maneira assim, certo? Vamos colocar escadas aqui assim na, nas pontas, ó. Girar aqui certinho, isso Só nas pontas coloca nas quatro pontas Eu gosto muito de fazer torre, velho gosto, gosto demais, eu acho, eu, acho, eu acho Um negócio bacana de se fazer, véio. Aqui eu vou colocar No meio, essa Cerca, né, de pedra Vamos colocar a cerca de pedra Aqui em tudo, no meio de tudo, ó Ups. Beleza Agora aqui a gente vai subir assim, ó Dessa maneira aqui, ó só completar aqui Aqui não tem muito segredo, né? Só completar Pode completar aqui Pode fechar aqui se quiser Mas só se quiser é, Vou levantar mais um aqui pra ficar um pouco mais alto Porque eu acho que vai ficar pequeno se eu fizer apenas um eu Acho que eu vou colocar até mais dois aqui, No caso Nossa, eu falei igual, da, igual da linha agora, né? Colocar, colocar, colocar igual Colocar mais um aí. Colocar mais um aqui e deixar fechado Não tem problema não é, aqui agora eu vou colocar as escadas. Cadê as escadas? Eu uma hotbar aqui. Assim, ó. Lembra mesmo que eu fiz aqui, ó. Só que agora ela tá pra cima, né? Tá invertida, né? De cabeça pra baixo ou de ponta cabeça. Dependendo do local onde você mora, você fala de cabeça pra baixo ou de ponta pra cima. É a mesma coisa de biscoito e bolacha, mano. É, o que que é melhor? Biscoito ou bolacha? O que é melhor? De ponta cabeça ou de ponta pra cima? De... de... Cabeça para baixo. <risos> Ai, ah, tem que confundir aqui. Pronto. Tá aí. Basicamente a base. Basicamente. Aqui eu posso quebrar e colocar esse negocinho aqui. Deixa eu colocar um aqui embaixo aqui também. Assim. Caramba. Pera. Deixa eu virar aqui. Aí, agora sim. Isso. Agora eu posso colocar esse detalhe aqui também para não ficar muito quadradona assim e tal. Que eu acho que vai dar um. Um ar. A mais pro, pro rolê Então vamos continuar aqui, rapidão, rapidão mesmo Deixa eu já colocar ali embaixo ali. Tirar aqui que coloquei Isso aqui mais é, um, é um, um, um Ornamento, pessoal É só pra, pra decorar mesmo Pra ela ficar decorada, bem Bem enfeitada, né? Tá vendo? Já, já tira aquela Aquela coisa quadrada, né? De, de sempre Agora aqui eu já vou subir, deixa eu ver se eu vou subir com madeira, deixa eu ver se já fica bacana. Não, aqui eu já vou subir com, com as pedras mesmo, subi dois de pedra aqui, ó, assim. Aqui acho que eu vou colocar slab, dessa maneira. E aqui assim, vai ficar tipo uma janelinha, tá vendo? Mas é isso mesmo que tem que, tem que ser. E depois eu continuo ali com, com as madeiras. Então eu vou subir aqui primeiro, assim. Aí aqui fica, como se fosse, já uma janelinha, né? Só que aqui não dá pra colocar nada, né? Se colocar aqui, ó, não, não dá, tá vendo? Tá clicando, mas não dá. Vai ficar aberto mesmo. Até porque, isso aqui é um detalhe que vem de dentro, né, agora. Esse aqui a gente vai colocar madeira, dessa maneira assim. É só pra dar um detalhe mesmo, pessoal. Aqui, ó, por fora. Tá vendo? Vai ficar assim. Detalhes. Agora aqui, vamos chamar uns slabs aqui, ó nas pontas como eu falei ela vai é afina, é começa fininha né e vai alongando e depois ela afina de novo é mais ou menos isso é agora aqui nós temos 7 por 7 um dois três quatro não cinco por cinco nós temos então já podemos fazer aqui um detalhe de madeira aqui para tirar um pouco dessa troça de pedra né Vou colocar três aqui três em cada ponta Aqui também. Dois. Três. E aqui também. Essa lucei. Coloca mais uma. Mais uma. Não, melhor. Vou colocar quatro. Coloca quatro. Porque aqui já vou fazer um detalhes de parede e tal. Vou pegar o lã branco aqui, pessoal. E vou colocar aqui, ó. Dessa maneira assim. Ó. Aí fica uma janelinha bem pequenininha no meio. Assim, ó. Tá vendo? Mas é isso mesmo. Aí tem muito quero. Galera, vou trocar essa lã que agora eu lembrei que a textura de quartzo nessa a textura de quartzo <risos> o bloco de quartzo nessa nessa nessa textura aqui ele, ele fica muito massa então eu vou usar esse negócio aqui ó <risos> que é pra não perder mais o, o, os blocos né pra não ficar caçando bloco igual um doido aí senão vocês brigam um inscrito meu brigou comigo porque eu fiz isso, me chamou até de cego <risos> Olha só, tá vendo? Né? Que fica bem, bem bem mais bacaninha. E tem um detalhe de madeira no bloco também que, que... fica melhor também. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal, também. Que é melhorar essa renderização de vídeo aqui. Tá no normal. Vou deixar ela um, um short aqui. Porque eu tô sentindo que a EFT tá caindo demais. Aí, beleza. Melhorou. Melhorou bastante até. Só que o mapa não carregou ali no fundo, né? problema não. Depois ele, ele dá uma carregada e tal. É... Ah, galera. Se vocês querem saber... É, o que tem além do oceano, se eu não me engano, em qualquer direção que você for você vai encontrar é, um mapa normal. Porque esse mapa aqui é como se eu tivesse isolado. Esse mapa ele é, ele é, ele é feito, né? Ele é, como se diz, nunca posso explicar. Eu fiz ele no WordPaint. É um, é um, um programinha que você edita, edita vídeos, edita mapas nele, né? Muito bacana é aqui vamos colocar esse aqui vai servir como se fosse um suporte certo servir como se fosse suporte é porque vai servir como se fosse suporte é, se, se eu colocar um uma escada aqui ó fica aparecendo suporte tá vendo ó coloca aqui aqui e sobe aqui ó eita colocando errado como sempre tira aqui essa quininha aqui, eu tô querendo sair daqui logo, viu? Dessa quina aqui, ó. Deixa eu até tirar essa terra aqui, velho. Porque aqui vai acabar minha minha avacalhada. Então, vamos tirando aqui. Coloca aqui. Colocar o um suporte, que é as escadas invertidas. Dessa maneira, Sim. Aqui também. Agora aqui. Ó. Papapapá. Tá vendo? Aqui é como se fosse um suportezinho pra... Pra quê? Pra quê? Pra um pequeno telhado que eu vou fazer. Aqui é um telhado... Tá ligado? telhado estilo chinês mais ou menos estilo chinês mas antes de fazer o telhado eu tenho que, que pegar as medidas aqui ó é, essa parte aqui vai ser todinha assim tá fazer quatro de altura fazer uma parede aqui ó quatro de altura e lembrando novamente porque vocês podem achar estranho o que eu vou fazer aqui porque não tem para onde entrar né? nessa, nessa nessa nessa torre né se eu ver ela é fechada ela não tem lugar de entrar não tem entrada mas é porque esse mapa ele é um mapa decorativo pessoal, ele não é um mapa pra se jogar então quero ressaltar isso aí novamente só pra não ter essa confusão aí beleza? mas não é nada demais não, não dá nada, é tudo nosso mesmo então aqui ó, vou fazer aqui o esquema do telhadinho ó, coloca aqui embaixo aqui coloca pra cá assim e coloca aqui de novo aqui. Isso aqui dá um trabalho de fazer, viu? Vou falar com você que isso aqui é um cadinho chato. Mas fica muito, muito legal. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu, que eu tô querendo. É isso mesmo. Aí vai vir para cá as escadas assim, ó. Entende? Fica show de bola. Então vamos fazer aqui. Colocar aqui em todos os lados aqui. Menos aqui no meio. Aqui não precisa. Deixa eu ver se aqui vai... Se essa montanha vai atrapalhar. Eu acho que não vai não, porque ela tá indo pro lado de lá ó. Então, vamos colocando aqui, ó, Vou colocar aqui assim, tira ali, tira aqui, obrigado, vamos lá, agora no andar de baixo, ó, é ruim de construir um diagonal por causa disso, tem que colocar um milhão de blocos e quebrar um milhão de blocos pra apenas um tá certo, é um saco isso. São quantos blocos ali? São um, um dois, três, cinco blocos, então só mais um aqui. Desce, coloca na diagonal aqui, quebra, quebra... Sucesso! Só pra mostrar pra vocês como é que vai ficar e também ver se vai dar certo, né, também, né? Que eu tô fazendo aqui sem experimentar. Eu vou colocar aqui, vou trocar aquele bloco ali. Esse bloco aqui que eu coloquei é só pra servir como apoio. Não, melhor, não vou fazer telhado de coisa, não. Vou fazer telhado de escada aqui, ó, de Spruce Wood, Spruce Wood. Vou tirar esse negócio aqui primeiro. Aí eu faço só a base, ó, a pontinha dele é diferente. Entende? Ó, só pra mostrar pra vocês aqui, fazer um lado só. Que aí o outro eu, eu faço separado, né? Eu faço em off aqui e dou um corte no vídeo, pro o vídeo não ficar muito longo, né? Vocês não querem ver eu fazendo a mesma coisa direto. Então, ó, vai fechando aqui, ó, com muito cuidado aqui, porque eu não quero errar só porque eu falei. Só porque eu falei. Agora aqui, ó. Quero ver aqui, ó. Seu lixo. Quero ver eu errar. Errei, errei. Nossa, cara. Eu sou patético nisso. Beleza. Aqui eu já posso tirar e colocar isso aqui. Dessa maneira assim, ó. Certo? E aqui eu posso tirar e colocar o telhado de... A escada de... De bricks. Bricks. Tô de bricks. Aqui, ó. Coloca ela aqui. Tô de bricks aqui deixa eu ver não aqui não precisa aqui tem que ser assim porque já que ele vai afinando e depois eu dou continuidade né do outro jeito ó. vai ficar desse jeito assim aí quando juntar essa vai ficar mais ou menos assim né quando juntar com a outra parte vai ficar um negócio bacana velho quero, quero quero falar não mas vai ficar um negócio muito massa cara muito massa mesmo véio. e aproveitando que eu tô fazendo isso aqui rapidinho, Agradecer as pessoas aí que estão inscritas aí, que estão acompanhando essa série. Muito obrigado mesmo. Agradecer a todos que estão inscritos. Muito obrigado por tudo. É... Então, é isso aí, pessoal. Eu vou terminar de fazer essa parte aqui. E já já eu mostro pra vocês como que ficou, beleza? Até mais. Espera aí. E tá aí, pessoal. Olha só como é que ficou esse efeito aqui no. No telhado. Aí estão tá vendo aquele buraco ali, né? O que é aquele buraco ali? mistérios <risos> tô brincando agora eu vou eu vou vou cair primeiro porque o meu teclado não me ajuda né e aqui embaixo aqui o que eu fiz eu já aproveitei já fiz já janelas aqui né coloquei aqui eu passei uma cerca de madeira mesmo completei aqui com madeira escura madeira bruta né madeira bruta aqui e continuei aqui até lá em cima né fiz isso em todos os lados né é tudo igual então, e fiz... Ah, e fiz essas janelinhas, né? Quebrei aqui no meio aqui e fiz a janelinha. Ficou, Ficou bacana, na minha opinião. Ficou bacana. Só que isso aqui só já é uma coisa já bacana de se ver, né? Pois é, eu também acho. Só que eu vou continuar aqui, ó. Claro. Deixa eu ver, acho que eu vou tirar dessa parte aqui, tá vendo? Onde tem os... Os negócios, ó. E daqui a gente continua a fazer. E o legal é que cada andar fica como se fosse um um chão diferente ali vai ficar um chão de quartos aqui dentro aqui é um chão de madeira né a oh, minha voz até falhou agora <risos> chão de madeira então aqui que eu vou fazer eu vou continuar aqui ó para cada andar sempre quatro blocos né três ou quatro blocos deixa eu ver acho que é três três três três, três não, não sei vou ver quatro quatro é sempre quatro é melhor assim ó. sempre o que é melhor aí não pensem em besteira vocês aí tô ligado Aqui, ó, vou até deixar a janela para usar como apoio. Você já imagina o que eu vou fazer aqui, né? Acho que tá bom. Deixa eu ver quantos blocos. Um, dois, três. Três blocos. Acho que já está de bom tamanho. Sim, se você imaginou que eu vou fazer um moinho aqui, você está completamente certo. Eu vou fazer isso mesmo. Só que não agora. Eu vou fazer primeiro os andares aqui, vou subir ela e depois vou fazer essas coisas. E tem outras coisas que eu quero fazer aqui embaixo também, aqui de decoração aqui, que vocês vão vibrar demais quando estiver pronto. Então vamos continuar aqui nessa resenha aqui, ó. Aqui eu já vou dar uma quebrada aqui, porque aqui eu já vou colocar madeira é, é, bruta aqui assim, ó, em volta. Dessa maneira aqui, sim. Desse jeito, ó. pa E pá. Aí assim, você, nossa, mas ficou o telhado aqui, tal, tal, é mesmo, com o telhado, né? Eu posso até tirar e fazer assim de uma vez, ó. Aí fica uma madeira única, né? Uma coisa única assim. Eu acho que fica até melhor. O telhado não fica tão pontiagudo também. Qualquer coisa, depois eu tiro também. Se eu não gostar, eu posso simplesmente vincar e tirar, né? O bom do Minecraft é isso. Como se você estivesse desenhando a lápis e borracha. Fica fácil de você voltar atrás. Então vamos continuar aqui que eu vou tirar, tirar da minha mão. Vou tirar esse negócio aqui da minha mão. Vamos continuar aqui. Agora você pode ver que ela tá cada vez mais fina, né? Ó, vamos fazer aqui uma janelinha aqui. Pequenininha, singela. Aqui também. E aqui também. Depois eu coloco o detalhe de janela ali e tal. Essas coisas aí eu faço depois, ó. Coloco o bloco, aí O que eu vou usar aqui em cima eu já vou usar aquele tipo de decoração diferente assim, ó Com esses dois blocos aqui, ó Eu vou fazer só um aqui pra vocês verem, Relembrarem o que, que eu vou fazer Dessa maneira, assim, ó Eita, assim, ó Só que aqui eu vou colocar a escada por baixo Assim E por cima também, assim Desse jeito Tá vendo? fica ficar só um detalhezinho branco é, vamos continuar aqui Agora aqui Eu vou colocar as escadas aqui Nas, nas, nas pontas ó Dessa maneira assim, ó, invertida Acho que eu não vou nem colocar aqui embaixo né? Acho que eu vou deixar aqui E aqui em cima eu coloco o slab Cadê aquele slab dos crosswood Aqui, ó. deixa eu colocar ele aqui Rapidão Só pra não, pra não ficar muito junto Ali, ó, entendeu vou fazer assim ó. Depois eu coloco ali nos quatro cantos Eita, errei. Colocou aqui. Vamos colocar aqui madeira. Um, dois, três, quatro. E também um. É, beleza. É, deixa eu ver se daqui rola. Não, daqui não rola. Aqui eu tenho que colocar madeira bruta mesmo. Desse jeito aqui, ó. Não, madeira bruta não, que aqui, aqui vai ter que ser o slag, né? Eu vou colocar aqui. Então eu vou trocar isso aqui. E vou colocar a escada. Eu vou trocar isso aqui, pessoal. Vou trocar isso aqui. Porque eu acho que não vale a pena. Aqui eu vou colocar as escadas mesmo. Só que assim, ó. Pra cima. Desse jeito aqui, ó. Eu preciso de espaço para fazer algumas coisas aqui dentro. E até agora ela não aumentou até 7, né? 7 de 7 por 7. Não faz mal. Beleza. Feito isso, olha lá, vamos fechar aqui de novo. Deixa eu ver. Vai ficar 3, tá certo. Vamos fechar aqui de novo. E o legal desse, dessa textura, né? Que fica como se fosse um azulejo, né? Eu acho bacana isso. Eu posso trocar aqui, ó. Que não tem problema, não. Não tem perigo, não. Beleza, já fica. Nossa, olha que bacana, velho. Caramba, velho. Aqui é um telhado de um jeito. Ali em cima vai é ser um telhado de outro jeito. Telhado, não, né? Eu tô esquecendo de colocar alguns detalhes, pessoal. E um deles é essa coluna aqui. É continuar subindo com esse negócio aqui. Dessa maneira, assim. Vamos. cara, eu adoro fazer esse tipo de torre, cara porque eu tenho, eu tenho liberdade me sinto livre pra fazer assim, o que eu quiser, sabe? eu não, eu não sigo uma linha um raciocínio, assim, completamente lógico eu não... É, eu acho bom, cara, que me, é, você se solta você se solta não sei se quando se vocês pensam assim mas eu sou desenhista e quando eu tenho liberdade pra fazer as artes fazer as coisas, cara, é um é outro nível, sai um trabalho melhor, assim a satisfação fica no trabalho. é uma coisa que você está fazendo comida também, você está fazendo comida lá, você faz a comida com, com, com um pouco de, ele conseguida é como minha mãe diz, com, com, com amargura no coração, você sente, você faz a sua comida ruim, né? mas que a dor que você está sentindo passa por os alimentos e tal, é uma coisa bizarra, cara, uma coisa surreal mesmo isso, mas realmente isso acontece. se você não tiver bem fazendo aquilo que você gosta de fazer é melhor você não fazer porque você toma desgosto né na, na minha opinião é isso então vamos continuar aqui chega de ser emocional o jogo não cracha jogo isso chega de ser emocional vamos continuar fazendo tutorial até rimou ai ai rimou essa Foi bacana então ó, vamos continuar continuando continuando não sei se eu vou conseguir terminar esse, esse torre nesse vídeo. E talvez, pessoal, já fique aí, já, já é, registrado em vídeo, que talvez eu vá é, dividir essa torre em duas etapas, pelo menos. E eu tô gostando muito, pessoal, de fazer, fazer essa série. Porque, sei lá, cara, é um, esse estilo steampunk... <coughs> Perdão. Nossa, se colocar aqui. É uma coisa que eu descobri há pouco tempo, cara. E, tipo assim, eu vejo os gringos fazendo... E eu gosto demais, cara. De, demais mesmo. Eu assisto muitos vídeos deles por dia. Eita, pousou um, um mosquito aqui de mim, aqui, cara. Parecia que alguém deu um teco em mim, tá ligado? Um mosquito tão grande. Parecia que eu levei um teco, cara. Cara, tá fazendo a coisa certa? Deixa eu ver. Eu tô sim, tô sim. Eu que tô, tô viajando aqui, ó. Ah, eu coloquei dos lados. Não, não tem problema não. Se ficar feio, depois eu tiro. Se ficar pesado demais, é o que eu tô achando que vai ficar. Ah, mas aí depois eu tiro. Deixa eu ver. Não, até que não. Deu uma encorpada, né? Na. Na torre. Ela ganhou uma encorpada. Aqui, ó. Vou aproveitar e fazer como se fosse uma varandinha. Aqui, ó. Se liga. Vamos colocar esses negocinho aqui, ó. Vou colocar dois em cada, assim, ó. Tá vendo? E agora eu vou pegar. a.. Ah, cara, não vai dar. Então eu vou ter que tirar mesmo isso daqui. Eu queria fazer isso aqui assim, ó. Colocar essa cerquinha de ferro. Que eu acho muito da hora essa cerquinha de ferro, cara. É. Deixa eu ver. É só isso mesmo. Vou colocar isso aí aqui. Aqui vai ficar as janelas, né? Tal. E aqui, pessoal, eu posso aproveitar. Colocar um, uma vida. Vou colocar vida nesse mapa. Esse mapa tá muito morto. Tá tudo muito cinza. Tudo muito escuro. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu tirar essa chuva. E depois, eu vou colocar aqui, ó. Algumas paradinhas aqui, assim, ó. Vou colocar umas flores aqui, ó. Então, cadê? Deixa eu pegar uma outra flor diferente aqui. Vamos colocar um galho seco aqui, só pra não... <risos> só pra zoar. Ah, não fica, porque tem que ser de, de, de coisa, de, de coisa. Vamos pegar um vermelho mesmo, então. Beleza, aí, ó. Vou colocar um pouco de vida aqui. Imagina que isso aqui é tudo, tudo decorado desse jeito. Então, e é isso mesmo que eu vou fazer, pessoal. Vou decorar aqui tudo aqui. É, os quatro lados aqui. E, quando eu terminar, aí eu volto. Galera. Sabe quando você começa a fazer uma coisa e você se empolga? Pois é, aconteceu comigo agora. Acabou que eu decorei um pouco mais do que eu devia decorar. Mas foi uma coisinha que, que valeu a pena, pessoal. Deixa eu voltar aqui mostra mostrar pra vocês aqui. Eu coloquei aqui, além da florzinhas, eu coloquei aqui um vasinho aqui com uns, uns... Eu esqueço o nome desse negócio, essa plantinha aqui. Que faz poção, faz tudo, tudo mais e tal. né? Já coloquei uns slabs aqui nessa parte que não tinha. Né? E deixa eu ver o que mais, coloquei aqui essa, essa cerca aqui de, de, de pedra né? Aqui embaixo eu coloquei mais cercas, né? nessa parte de baixo aqui ó. Coloquei mais cercas E aqui de baixo, aqui, cês, cês tão, é aqui mesmo Vocês estão notando aqui que aqui tinha um outro bloco aqui de, de madeira bruta né? Eu acabei tirando ele e, e descendo a janela pro meio E colocando esse, esse esquema de, de janelinha aqui é, e outra coisa também, quando eu dei reparando aqui, ó, você olhar essas duas casas, essa casa e a torre que eu tô fazendo, é, essa casa também é de quartzo. <risos> Ou seja, combinou, entendeu? Ficou bacana, ficou show, cara. Tem um bastante detalhe de botão ali que depois eu vou passar pra cá também. Como se essa casa aqui fosse dono desse negócio aqui e tal. Mas pessoal, tá vendo aqui? O vídeo tá ficando grande demais. Infelizmente não vai dar para fazer esse esse essa torre aqui, né, em um só vídeo. Mas é isso aí pessoal, é, vamos terminar o vídeo por aqui mesmo, viu? De jeito não, tá grande mesmo o vídeo. E, e é isso aí pessoal, espero vocês então no próximo, no próximo vídeo, espero que todos vocês estejam aí, espero que vocês estejam gostando dessa série. E quiser dar críticas e sugestões, deixe nos comentários. É, sugestões sempre são bem-vindas pessoal, e o like de vocês também. Então é isso aí pessoal, muito obrigado a todos que assistiram, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!